Desde os primeiros anos da juventude, fora Genor Penhalva, filho indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais. Não reconhecera jamais as solicitudes de que era alvo. Seus pais seriam escravos cujo dever consistiria em servi-lo, preparando-lhe com digno futuro, pois era ele o Senhor, isto é, o Filho. Na intimidade do lar mantinha atitudes invariavelmente despóticas, hostis, irreverentes, cruéis. Fora do lar, porém, prodigalizava amabilidades, afabilidades, gentilezas, em submisso a toda e qualquer tentativa de corrigenda. Desejosos de lhe garantirem futuro isento de trabalhos excessivos nas duras lides dos campos agrícolas que tão bem conheciam, e sabendo, ademais, ambicioso e inconformado com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores a sacrifícios imensuráveis, mantendo-o na capital do reino e pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentira atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria, ademais, o ingresso em ambientes aristocráticos, que invejava. Envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado o ser e velado abnegadamente por sua vida e bem-estar desde o berço. Repudiou o honrado nome paterno de Penhalva por outro fictício que melhor retumbasse a ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe. O falecimento do velho pai... A quem não visitara durante a pertinaz enfermidade de que fora vítima, desamparou desumanamente a própria mãe. Arrebatou-lhe os bens, sorveu-lhe os recursos com que contava para a velhice, esquecendo-a na província, sem meios de subsistência. Fê-la verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão, em face da ingratidão com que a brindara, quando mais a vira carente de proteção e carinhos, negando-a a dolorosa via crucis de humilhações pelo domicílio de parentela afastada, onde a mísera representava estorvo indesejável. Negou-se a recebê-la em sua casa de Madri, pobre, velha, rude no trato, simples no linguajar, Rústica na apresentação, pois era sua casa frequentada por personagens destacadas entre a alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraíra matrimônio, graças expedientes e aventuras inconfessáveis, fazendo-se passar por nobre. Encaminhou-a secretamente para Portugal, visto que teimava a pobre criatura em valer-se da sua proteção na miséria insolúvel em que se via sossobrar. Enviou-a a um seu tio paterno, que havia muito se transferira para o porto. Fizera-o, porém, aereamente, sem se certificar do paradeiro exato do aludido afim. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado que ali já não residia e perdera-se em terras lusitanas, onde fora acolhida, por favor, pelos compatriotas piedosos. Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, participando-lhe a angustiosa situação da genitora e novamente lhe implorava socorro. Não responder, desculpando-se perante a consciência com determinada viagem que empreenderia dentro em breve. Com efeito... Alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas e a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional, no qual mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de sua Relações. Desinteressando-se assim completamente de sua mãe, abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade e alheia, enquanto ele prosperava na livre e futurosa América. Eram quadros dramáticos e repulsivos que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando os mentores presentes, que baixavam a fronte entristecidos. Agenor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente até o desespero, e, chorando convulsivamente, Agora bradava, em gritos alarmantes, que o poupassem e dele se compadecesse o instrutor, repelindo as visões como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, o semblante congesto, enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia cem vezes torturadora dos remorsos. — Não, não, meu mestre, mil vezes não! — Vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de desesperada repulsa. — Basta! Pelo amor de Deus! Não posso! Não posso! Enlouqueço de dor, meu bom Deus! Mãe! Minha pobre mãe! Perdoa-me! Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás e suplicar-te, pois vivo no inferno. Sou um réprobo condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam o meu coração, onde tua imagem humilde vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis, sob os fogos devoradores do remorso pelo mal que contra ti pratiquei. Oh, venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que ao menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, que suavize a mago insuportável da tortura que me esmaga por te haver ofendido. Aparece-me para que Deus, por ti... Perdoar-me possa todos os males de que vilmente te cumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame, ó Deus clemente. Sei que sou imortal, meu Deus, e que Tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. concede me então a graça de retornar à terra, a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento... Quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo, e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Perdoa-me, minha mãe. Perdoa-me. Retirou-lhe o professor sábio a faixa lucilante da fronte. Levanta-te, Agenor Penhalva, ordenou o autoritário levantou-se o desgraçado cambaleante olhos desvairados como atacado de embriaguez haviam cessado as visões inconsolável porém ele mísero furioso consciente Rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelo mais impressionante desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivia de Guzmán não interveio, tentando consolá-lo. Apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu-o aos seus apartamentos. Ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas iam amarfanhadas, e, numa folha em branco, escreveu um título e um subtítulo, cuja profundidade abalançou nossa alma num frêmito de grande, de penosa emoção. Tese O quarto mandamento da lei de Deus Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus o dará. Relação dos deveres dos filhos para com seus pais Em seguida, afastou-se. Não mais articulara uma palavra. Outro discípulo esperava-o. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho. Findara igualmente a nossa visão. Não me pude conter e, quase mal humorado, perquiri. Com quem então deixa um infeliz assim desamparado, entrega a tão desesperadora situação? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Carlos e Roberto sorriam vagamente sem responder, enquanto o velho sacerdote iniciado satisfazia, bondosamente, minha indiscreta ansiedade. Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam, sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda, ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas, a grita do mau filho entre as convulsões rábicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe! Perdoa-me, ó oh meu Deus!